Meu Deus, oxa, tá falando que a gente já não é profunda, não? Tá falando que a gente é superficial, é? Sua sua má. extremamente religioso e espiritualizado. Ai, ah, religioso! <risos> é não, né? Porque eu tô de meia. Não, mas eu tô de chinelo. Eu tô de meia desde um entende. Oi, pra começar, Exu não é o diabo.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 Manda, entendeu? Já então já deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo. Vamos agora para a Libra, que seria muito bem representado por Iemanjá. <Susurra> Por Vênus, elemento ar. Fortes, que queria, rigorosos e se fazem, fazem respeitar. Traga armas para mim que matarei todo mundo. Não era isso que você queria, deputado. Você jogou armas na minha cara e agora irei matar todo mundo. Porque eu sou pesco-tapa. Muito pesco-tapa. Muito pesco quando São justos de todas comigo. as formas, sua visão impar sobre o mundo, revela a sua mal. generosidade em um se doar ao outro um e as coisas a fim de eu buscar amor, o possível. resultado mais diplomático. Tudo bem, mas prefiro não apertar sua mão para fechar o acordo. Por que eu apertaria a mão de um homem que nem lutou pelo próprio país? Libra pensa, equilibra e hesita. Eis sua famosa reputação estereotipada de indecisão. É a vontade de se agradar, todas as partes envolvidas exageram na diplomacia para que todos se sintam bem. eu quero frisar seu elemento, hoje, a gente ar, assim como a água do Mar de Manjá, juntos, em uma ocasião Desagradável. podem nos trazer nada, um tsunami de desenfreado. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras, oh. em casa com... Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria que você... Só um pouquinho na parte... Já, já eu vou. É, sai, cachorro velho aqui. É, sou... Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência. No, no trânsito, oh, meu Deus. Ô, oh, meu filho... Calma, em nome de Jesus Cristo. Leve esse cachorro, Fedora, tá aqui. E a gente precisa desse, dessa paciência pra gente poder sobreviver. Ah, filho, deixa eu gravar essa moleque nesse álbum. Peste bubônica. Eu tô o próximo uma... signo é escorpião, que seria representado por Oxumaré. Oxumaré, lê lê mare, Oxumaré. Lele le mare araca le mare osmare o marê le mare osmare lele le mare arata le le mare osmare Otila mirou la bela bela be, otila mirou otila por Marte, elemento água. Vamos para o lado chumaré. São autênticos e não têm medo da rejeição. Às vezes, na maioria delas, fazem de tudo para serem ou se rejeitados, já que não gostam da maioria das pessoas. Porém, quando se apegam, são totalmente inseguros e assustados. Por isso, não se apegam a muita gente, porque sabem que nascemos e morremos sozinhos. Então você precisa se perguntar, qual a chance de ser legítimo e não uma mentira que contamos a nós mesmos, porque temos medo de morrer sozinhos. Porque sabe, é exatamente assim que todos morremos, sozinhos. A emoção existe, mas sob controle de quem planeja estratégias de resguardo. guerra silenciosa, assim como a cobra e o escorpião, quando você vê, já foi picado. Pacientes e perseverantes em seus objetivos. O lado Ot, Um ah, pouco isso, diferente isso. das pessoas Nossa, de Odeiro, são profundos em todas as suas ideias, celeram, amores e objetivos. Muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar, acelera, acelera. A constante guerra interna o leva a desconfiar de todos e não se assentar nas graças da tranquilidade. Caçadora mileniosa, assim como Escorpião, que é aparece quando é você espalho. menos o espera. Nome já diz, e são você pessoas o muito leais. bom dia. O suave, bright. Não, o Escorpião é aqui, ó. Vou lhe furar, furar, entendeu? Nós de furar. Sagitário. Ser representado por Orixóssi. Alabaia rodêsha que é fúndê corajo. Alajotáia rodêsha que é fúndê corajo. Agora Signo regido por Júpiter, elemento fogo. Sagitário é um signo da expansão, aventura e filosofia. São pessoas alegres, extrovertidas e muito sociáveis Pelo que mostram ali Porém, quando conhecemos de verdade Percebemos que tem um lado extremamente religioso e espiritualizado São ótimos conselheiros e são Ei, conhecidos pela fama de cafajeste, mas no fundo, quando se apaixonam, são mais apegados que qualquer outro. de bacalhau seu tá, ó, uma Bacalhau quê, Vai mão, isso é frango! Valorizam acima de tudo sua liberdade, por isso dificilmente estar em relacionamento sério. Pra me matou na unha. Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Eu pra voltar, pra me mandar embora. Sou preso na sua vida, nessa liberdade da Vivem para a família, entretanto, nem sempre com ela. Assim como o fogo, é nem do signo, tem basicamente uma visão idealista e colorida da vida.